E aí galera, Beleza? De nato com vocês com mais um vídeo. Sim, 6 anos. Vamos completar? Ou já completou? Ah, agora fiquei perdido, deu um branco aqui no momento do vídeo. Mas sabemos aí que o GTA tem quase 6 anos da sua existência, 7 anos. 6 anos, você acha que vai fazer 7, não sei, velho Me corrija se eu tiver errado aqui nos comentários. Ah, me segue também nas redes sociais, no Instagram, apesar de não estar postando. Ah, mas segue lá, importante. E o seguinte, galera: 6 anos do GTA e, e tem muita coisa que a gente não viu ainda nesse jogo. Maravilhoso, jogo muito grande. E é, a Rockstar é uma empresa simplesmente sensacional. Mas, mano, tem um canal aqui que ele, cria, ele mostra alguns erros. É, é bem engraçado, já é criticar: só, isso assim, oh, não nada a ver são uns errinhos bem engraçados, são coisas assim, detalhezinhos, minimalistas que provavelmente você não viu coisas que você não viu, acredito eu, você deve ter visto alguma mas essas daqui são impressionantes, já é o sétimo vídeo que o cara faz eu já praticamente fiz hack de todos, a gente vai assistir os erros aqui no GTA V então, vamos dar o um play, ó, se liga, tem aqui uma, uma rodovia, um trânsito Dá uma olhada pra essa placa. Olha lá, ó. <risos> tá vendo? Ao mesmo tempo que tem uma placa dizendo que é pra você virar, tem uma placa dizendo que é proibido você virar pra esquerda. E parece que não tem como virar pra esquerda ali, velho. É tipo um negocinho assim. Eu fiz, quem fez, tirou carta, é difícil entender essas placas aí. Mas é mesmo lugar que tem uma placa dizendo pra virar, <risos> na sua cidade tem essas paradas, mano? Comenta aqui embaixo, tá? A... Cara, tem uma placa dizendo que pode virar. <risos> é muito bom, cara, sério. Isso aqui é muito bom, velho. Muito bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Muito bom, mano. Tá em inglês, eu não vou entender isso, eu vou entender assistindo, né? Vamos ver qual que é o próximo erro. Tá vendo isso aí? É tipo umas falhas. Uns bugs. Olha lá, ó. Caraca, eu não sabia que dava pra passar dentro do poste, velho. Olha isso. Eu adoro essa musiquinha que ele bota. Ó. Passou dentro do... poste ali só tá como... É muita coisa, né, cara? Pra estar... Por isso que demora, né, mano? Pra sair um GTA. Ó, duas placas iguais, ó. <risos> cara, eu duvido que você parou pra prestar atenção nisso, velho. Duvido, duvido, mano. Sério mesmo. Eu não sei se você é um cara... Eu não sou um cara detalhista, tá ligado? Eu não sou um cara detalhistazinho. Eu não reparei, velho. Vamos ver qual, qual é o erro, ó. A escada... Ih, cara, a mão fica dentro Olha lá não... <risos> Eu não sabia que dava pra descer naquela escada ali, ó Vamos ver Tá, vamos ver qual que vai ser o erro, hein Era muito bom na época dos bugs, né, mano no início de GTA, a galera fazia vídeo Só pra mostrar onde entrava Dentro de um buraco, tá ligado Bagurela louco, mano Olha, ele tá indo ali Beleza Nossa, tá, tá uh, Caraca Tá cheio de número ali tá, É uma parte que não tem textura Você viu Vamos ver, o que, que é isso aí Caraca, moleque Olha lá, o boneco Debaixo de do carro Tá vendo? A câmera tá debaixo do carro, ó Não faz muito sentido, né? Ele tá virando assim e o negócio bugar aí embaixo, mano Não faz muito sentido, né? Olha os fios A energia elétrica Hum... Olha o Rockstar Olha o Rockstar Afiação fiação passando dentro do outdoor, cara. É o prefeito de Los Santos. Lembra que a gente jogava o, G, o G, GTA Online nas corridas. E o Dava sempre falava, né? Oh, o prefeito de Los Santos é muito bom. Né? Você passa quebrando os postes e tudo. Quando você volta, já tá tudo lá. <risos> <risos> já fez isso daí? que já fez isso eu sinceramente nunca fiz velho. <risos> muito bom mano esses vídeos é muito muito da hora velho vamos ver qual que é o erro ó. tá baixa ali ó ele tá mostrando que tá baixa carro subir esse eu não prestei atenção Entendi, na verdade, né? Ele não sabe inglês. inglês. Nossa, um bagulho do mar, velho. Sério que tem isso? É aquela pedra que tem no mar, cara. Olha isso, velho. Eu nunca tinha visto isso, velho. Tô falando, cara. Seis anos você nunca viu isso. Eu tenho certeza, cara. É, é muito Detalhezinho muito mínimo, galera Muito mínimo mesmo Ó, oh, atualização nova, hein Do cassino, vamos ver qual que é o bug Vamos ver <risos> Ah, mas isso é normal Tá descalço, velho, qual o problema? A mulher tá descalça, velho qual o problema tá estar descalço no cassino, Sei lá, deu um calo no pé dela lá tá Machucou. Ó, todo mundo. Portão. Ah, se você tiver... Pera aí. Level de procurado. Máximo level abre. Mínimo fecha. Uma coisinha, sei lá, que tá dizendo ali vamos ver nossa não tá plantado Olha lá eu tô falando velho são coisas que não, não, não você não viu velho impossível você coisas bem minimal minimalista cara ah, isso, isso daí acontece sempre, né? O cara entra dentro do barco, né? Olha lá, entra dentro... Ó, oh, dá pra você esconder, ó. É um... Esconder dos caras que tá querendo te pegar, velho. O cara vai ficar ali, tipo... O ícone tá ali... E você dentro do, do, da parada, mano. Eu não sei se online funciona, né? Pá, pá. Ó o teto. Ih, ó... Cara, eu nunca vi bug de renderização. A não ser quando eu, eu instalo um monte de mod e fica assim, bugado, velho. Olha isso, cara. Já viu bug de textura? Eu nunca vi, velho. Eu, sinceramente, nunca vi bug de, de, de textura, velho. Extra, mal É... Engraçados... Bugs engraçados, né? Erros engraçados, sei lá. Ah, na que vai andar. Ah, isso a gente já fez várias vezes, né? Mano? Várias vezes. Olha <risos> Tem um, um errozinho bem legal que é na que o caminhão tipo assim é uma descida o caminhão ele ele, ele fica ele passa mas a roda fica longe do chão isso aí ó, era clássico na época mano era muito louco fazer isso aí velho na mais GTA online mano que você entrava nesses bugs muito louco aí mas é isso galera ó o vídeo vai ficando por aqui esse canal é muito bom recomendo o canal do Vulco Inclusive, ultimamente tá meio... Tá postando tanto vídeo lá. Mas a produção que esse cara faz... Mano, esse cara é muito bom. Tem que tirar o chapéu pra ele. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pra assistir. Até a próxima. Se cuida. Álcool em gel. Aqui, ó. Álcool em gel. Se você puder, fica em casa. Né? Os velhinhos. É nóis. Tamo junto. Fui!